A capacidade de ter coisas que são só minhas, por mais solitário que por vezes possa ser. Dá-me tempo e a coragem para esperar, mesmo não sabendo que Dá-me a coragem para saber que às vezes não vai correr tudo bem, porque às vezes as coisas não correm bem. Dá-me a capacidade de ser também o meu avesso. E no fim, quando já tiveres fechado todas as lojas, quando já tiveres ligado a música de todos os quando já não existirem mais pessoas nos escritórios e quando as ruas começarem a ficar mais cheias da sua solidão deixai-me morrer de pé como as árvores